Eu preciso conhecer direito a Noruega, o profissionalismo, como trabalha em função do interesse público, a inteligência, a esperteza. Né? Nada dessas coisas cocorocas de, de palavras de ordem vazias e que, na prática, dão cobertura ao pior em matéria de política governamental com relação às grandes empresas.